Bom, hábitos são bem fantásticos, se você parar para pensar, porque eu estou okay, 7, 8 dias tomando sol, 10 minutinhos de sol todos os dias, mas antes de criar o hábito, eu postei aqui o hábito de fazer flexões e tudo mais, mas antes de postar, antes de começar a traquear ou rastrear esses hábitos, e às vezes eu fazia, às vezes não, agora eu sei e com consistência eu tô fazendo eles, então se você tiver algum, algum comportamento que você gostaria de se ver fazendo vale muito a pena você criar esse, essa espécie de plano e rastrear quantos dias você consegue seguir com ele